O que é que vocês têm que valha a vossa liberdade? E o gajo, olha, aqueles séculos que vocês têm, brilhantes. esses coisas são Isto é tipo um jardim onde os gajos davam a cultivar cogumelos. Armar uma cidade até era uma boa ideia, se não fosse uma ideia. Está da parte ainda ver no, no escuro. Estou a dizer para a gente é. se esconder, porque eu assumo que o barulho desta explosão ou um monte de aranhas, ou pelo menos um monte de guardas, vem aí. E como é que eu me escondo? 12 segundos later. Vocês... Começam a ver hum. aqui umas aranhinhas a aparecerem. Está aí uma fora, boa tarde. A cruz vê essa aranha grande e feia. Anda para o teto. Esta aranha tem duas cabeças, é uma cena bem esquisita. <risos> ah, isto vai ser bem giro. <risos> E o teto está a altura? 30 fit, talvez. 30, 30 feet. Feet? ok. Boa. Este também está no teto? Não, este está cá em baixo. Está cá em baixo, dentro dos cogumelos. Tipo, foi uma dégara ali atrás do lobo. E a aranha tipo com toda, com aquela merda enfiada tipo, no olho, tipo... Se eu mexer para aqui, este gajo depois pode avançar para cima de vocês. Pode, sem medo, sem medo. A Ana precisa de levar de vez em quando nas trombas, e vez se ser sempre a Alexandre. O gajo da esquerda, tu não teto? chegas lá. Ele está no teto. Por enquanto. <risos> então, olha, vou mandar para cima deste gajo. Foda-se. O ovo a saltar para cima da aranha. Acertas? Acertas. estás. O gajo dá dois abanões na aranha. Tipo. Olha vai o. Um... Tumbold. Ah, vai atacar essa, ok, ok. Ok. Pronto, parece que ele tivesse cá é o outro. Eu... Ok, ok. Tá Desculpa. Esquece. Não te preocupes com o outro, Alexandre. Este é o nosso problema, ok? Caga, ouro. Ignora o Hugo que está só a tentar manipular-te. gente <risos> <risos> tem um problema para lidar. Está aqui ao nosso lado. Tu, tu não tens sorte nenhuma, não Hoje não. tem ah. sido assim com este é que sempre. Ela tem razão. Vai atacar esta. Consegue atacar aqui o, o Lubito? Acerta. É e bem. Firme. Oh. Ora <risos> bem lembras-te o que tu me disseste à bocada, ela está 30 feet de altura, não é? Sim. O Brian anda para aqui para baixo dela e faz um telekinetic e vai puxá-la para fora do teto que é para ela cair 30 feet e okay. levar 3d6 dando para o strong. Ok, ela vai fazer um string <risos> throw? Ela vai safar já e o meu plano vai já de caralho, mas era um plano brutal. Get fucked, ela puxou! E ela vem cá para baixo? Boa. Certo. E ela fica aqui ao lado do Brian, estás a ver? Em cima do Brian. Ao lado do Brian. O Brian depois ao lado nas, se pôs diretamente por baixo dela porque ele não é a fucking idiota. Tá ah. mais... Puxa na tua direção. É do céu. Não me fodam porque... Eu acabei de me aperceber. O meu plano agora era fazer o teleporte. E ia-me embora. Só que apercebi-me que isto são os dois bonus actions. Portanto, eu vá para o caralho. Porque agora estou lá que até me foda. E estás no ar e cheio de Yeah, mas isso é inconsequente. It's fine, it's fine. Eu tenho o shield. I mean, what could go wrong? Desejem me sorte, malta. A aranha parteu uma pata quando caiu. <risos> <risos> ridículo meu. ridículo. Pois foi grande plano. Fogo. A vida acabou de dar mais dano com o telecanismo do que a deu no meu time. Yeah. Não, não, Alexandra há bocado fez 100 dano num turno. Portanto, digo já que não tiro nada a Alexandra. Eu vou avançar. Ele estava tá bem confuso, bateu com a cabeça no chão e apareceu uma criatura bem pequena, a dar-lhe uma facada. Uma nice. vez bem... cá está. Esmordaçar certas... Nice, também estão a rolar bem. Os dados destas garras parecem os dados da Alexandra. Yeah. Pode mais gostar, sim. Mas ela faz-se um ataque de oportunidade. Ela que eu fiz o ataque. O lobo já foi. Como ainda é o turno dele, ele agora pode-se transformar instantaneamente no outro lobo. É Karen, és tu! Tás seis 6 pontos de dano, parece a pequenina lá do meio, como é que tu queres matar a aranha. Dizer, se fosse eu a cortar as cabeças, saltava para o meio das cabeças e com duas facas, cortava-as ao mesmo tempo. Ah, <risos> <risos> <Já está. risos> Alexandra, eu sei que tu ias fazer 10 críticas, de uma não crítico por ti. Próximo é teu. Malta, e mal -te, de repente fica silêncio. Vocês sentem a phaser -se aqui um bocadinho, mas... O ovo não gosta do silêncio, O cuivo é alto. Está tudo mais ou menos calmo. Ai, o ânus do Brian está a relaxar. Vocês aqui nestas caixas, pá, tem cogumelos que eles apanharam daqui. É a natureza, pô. <risos> bem. Não, mas eu já, eu já tenho aqui 10 rações que a gente entretanto temos comprado na taberna, portanto... Mas leva. Right. Mas leva e afusa onde, puto. 20 rações de cogumelos, isto é uma caixa inteira, puto. O consegui na bag. Qual bag? Estás transformado em lobo? É preciso o quê? Levar uma caixa com cogumelos, é? É, ele quer que é para ir espalhar os cogumelos. Para fazer pressões. Ah... Eu sou um druid homem. Ah, ah. calma. Já estou a ver potencial e tal. Uma hora later. Vocês conseguem descansar? Olha, o primeiro rolo da noite está espetacular. Bom, posso arrumar a barraca e ir embora. Aqui deste lado tem uma secretária. Tudo o resto aqui. Isto, isto parece uma sala. Uh, Bué organizado. Aqui deste lado tem uma secretária. Uma cadeira. Um, quase como se fosse uma dispensa de herbalismo. Um forno feito de pedra. Tudo o resto é madeira feita daquele zerkwood. Vocês veem o um género de uma... de uma carta. Eu não preciso mais do teu veneno. Eu vou tratar do Air Salt Baron por mim próprio. Arranja-me só uma espada élfica e eu esqueço que tu me falhaste. Eu não quero nenhum dos teus capangas perto da esquadra porque a Capitã anda de em mim e eu a qualquer momento posso usar-te como bode expiatório. Assassinado, Gorlack. Cabeça de puta merda. Vai, já está tudo chateado. Mete isto ao bolso temos aqui prova para ir lá mostrar à gaja que ela bem queria provas da corrupção, vai só ver se eu não o fote. Vocês têm uma escada metálica só. Será que isto vai dar à cidade, malta? Isto é tipo outra entrada aqui para os túneis. O oui, sim. A, a coruja é aí, cerca dos 60 70 feet, chega a um porta de alço, sapão de pedra. Então, e se eu fizer um detect-dots? Se consigo perceber sabe, se há pessoal do outro lado a falar ou assim. Tu... Com essas ouvi pensamentos e, e ouves de facto duas pessoas a falar a língua dos tipnomes. Só há uma parte da cidade onde este tipo de pessoas podem andar. Não, ok, confirma-se. Essas encaixam lá, mais ou, é? ou menos para isto ser uma passagem que eventualmente irá dar ao Dark Lake District. Por mim, a gente barricava isto por dentro e íamos explorar o resto dos túneis e depois, quando quisermos voltar para a cidade, é por aqui que a gente vai. Eu, da mesma forma que soubo em uh, desarranjar uh, traps, não me lembro da palavra, Exato. também é, acho que, é. que tenho proficiência a armá-las. Exato. That's a true. Muito a Ana consegue montar ali uma trampa. Uma trampa. E se entrar aqui alguém, puta, a pessoa está na merda dos números e é que fica a arder, fica com o bolo lá assim um, para olhos, tem as mãos queira presas queira. aos anzóis, pois esquece. É o som, mas três filmes juntos. Eu <risos> aqueles degraus aqueles que ficam ali à altura onde os pés dele onde ficar. Ah. Se a gente me apresentasse esta merda com manteiga, era o ideal. <risos> eu acho que a gente não tem aqui manteiga. <risos> <mano>. <risos> o que é que está a passar, Alexandre? Eu estou morrindo só de estar a rir. Não, é como agora fez aí uma piada bem fixe. Mas vale só Eu vou buscar, seguindo a ideia do Exaco, vou ali buscar uns cogumelos que a gente acharmos. Esmagamos aquilo, fazemos um bocadinho de cuspo, fazemos uma pastazinha de cogumelo, metemos nos Esque. graus. É o quê? Esque. Esque o quê, Yuri? Esque. esqueu o quê? Esmagas. Não existe, tem que parar de consumir essas drogas. Estamos a fazer mal. Esmagas os cogumelos. Com a tua permissão, aproveito os cogumelos para dar cabo dos nossos inimigos. Sim pode ser. Ah. A few moments later. Mas sigam sempre para a esquerda. Yeah, yeah, sempre para a esquerda. Sempre para aito.